Salve aí família, beleza mano, como é que vocês estão? Espero que sejam bem, bem-vindos aí a mais um vídeo Dessa vez eu vou trazer um vídeo diferente, como você pode ver na descrição aqui Eu vou descer uma escadaria com carro, mano, que bagulho de louco é esse? Mas sim, mano, esse é um jogo muito massa, né? é um simulador de veículo Que o bagulho é, é muito realista, tá ligado? E a gente inventou de descer escada Vou escolher vários carros diferentes aqui nesse vídeo Espero que você goste, se você gostar, já sabe Compartilha com um amigo seu que curte também o jogo E se você gostar, quiser que eu traga mais tipo desse conteúdo Comenta aí também que tamo junto, mano Vamos trazer vários aqui, beleza? Tem muito, muito carro que dá pra trazer Tem outras coisas que dá pra ser feito nesse, nesse jogo Então, e é uma coisa também que eu curto fazer É umas gameplayzinhas aí que você tá ligado Então, mano, bora pra tela do jogo lá Que eu já vou mostrar pra você qual que é o carro que nós vamos começar hoje Bicho, nós vamos começar com o Impala, tá ligado, velho? O Impala Monstrengo Ó o barulho do motor do bichão Iti, Maria, assustador Deixa eu dar uma aumentada aqui na parada aqui, mano Que tá muito baixo Se liga No Ronco Tá ouvindo? O bagulho é perigoso, irmão Então vamos lá, velho Eu vou descer aqui essa parada aqui Ok, estamos em tela cheia Bom, beleza Então, mano, é isso Então a gente tá de opa lá na parada aqui, mano eu Vou descer uma escadaria Meu, meu God Tu, céu De opala, lá, ó Pra você ver como o jogo é realista, irmão Mas tá do lado de dentro do veículo Olha isso Olha o painelzinho Bonitão Showzão de bola Se liga Mostra até os Os numeraçãozinhos, tá ligado? Mas eu não vou descer assim porque Eu já sou ruim dirigindo Normal, imagina dentro do carro Bora lá, mano Vamos tentar descer escadaria. Primeiro eu vou descer devagarzinho, beleza? Pra ver, porque ali embaixo já tem um, uma curva, velho. Hum, vamos lá, vamos lá. Ali embaixo já tem uma curva pesada, o empalho é muito grande. Devia ter vindo de lado. Ficar cantando pneu, vamos virar essa parada, vamos. Vamos tentar virar, tentar virar. Beleza? Vamos lá, vamos retornar de novo. Vamos tentar descer de lado, devagarzinho, pra não atrapalhar na curva, bicho. Vamos descer devagarzinho. Segura, velho. Segura a parada aí, pô. Freio bagulho, parça. Freio bagulho, parça. Oh my god. Meu Deus, não tá segurando mais o freio, mano. O freio não tá segurando, velho. Oh, shit. Oh, shit. Já bagaçou o veículo, ó. Ó a frente do carro, mano, que eu falei pra vocês, ó. O carro dá... Agora vai, agora vai. Ai, ah, meu Deus. Rapaz, velho. Aqui tem uma curvinha. Boa, garoto. Passamos primeiro. Obstáculo. Boiadinha. Mamão com açúcar. Muito mamão. Vamos lá. Vamos um pouquinho mais rápido agora. Vamos lá, vamos lá. Mamão com açúcar. Regaçamos. Aqui embaixo, no canto esquerdo da tela, você vê o carro que tá detonado ou não. Ou seja, por enquanto é só a frente. O motor ainda tá... Eita. O motor ainda tá bom. Então bora lá. motor tá bom, o resto é luxo. Ah, vamos lá, vamos descer. Vamos lá, vamos acelerar a bagaça. Boa. Uou. Nossa, o empalha já da gomo. Já pedindo necessidade física aqui, velho. Perdemos o escapamento. Perdemos... O motor tá funcionando, velho. Ah, mano. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver um bagulho aqui. Acho que perdemos uma roda, velho. Não... Ah, mano, o carro não tá querendo mais andar, velho. Deixa eu tentar dar uma ajudinha aqui, mano, pra ele sair daqui, peraí. eu ver aqui pra trás pra ver. Aí, vamos tirar ele dali de cima. Vamos ver se ele agora ele vai. Vai andar, tá andando, velho. Ó. Ó uma roda ali onde tá, ó. e, e. e... Chegamos, chegamos, fio. Quem disse que o Impala não chega lá, mano. Eu desci numa escadaria, bicho. Vou trocar aqui de carro, já volto já para nós trocar mais ideia. Dessa vez vai ser mais rápido. Beleza, nosso segundo veículo agora é uma caminhonetona pesada. Essa daqui provavelmente aquelas caminhonetes de rali que tem até o bagulho aqui levantado do lado para tu passar na água, tá ligado? Vamos ver se o bagulho agora vai um pouquinho mais rápido, porque caminhão ó, oh, bicho, não responde, enfim, Cuidado, bora, vamos lá. Oi, calma, calma, calma, calma Só abrimos as portas só até agora Ih, manos O motorzão dela já não vira mais, ó Perdemos a caminhonete Não deu certo Caminhonete não aguentou não, bicho Pera aí, vou pegar outro carro aqui e já vou Bom, mais uma tentativa de carro alto Peguei outro jipão aqui Pedado jipão, dessa vez não vai lá de dentro do cam... da cabine E ver como é que vai se dar essa parada aqui. Vamos descer, vamos descer, manos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha as peças da caminhonetona ali, ó. estamos descendo, fio. Segura, fio. Nossa, nossa. Adeus, Gipão. Adeus, Gipão. Capotamos, manos. Capotamos. E o Gipão ca... tá indo embora. Fih. Ixi, não para não. O motor tá funcionando. O motor funciona. Ave Maria. Já, ó, já danificou a roda aqui da direita. Ó. Se ele desvirar, ele anda. mano, ó. Desvirou. Puta, agora já era. Ah, furou o pneu. Tá quase, mano. Você tá quase desvirando a parada aqui. Nossa. Nossa, nossa Vamos pegar outro carro, mano Esse daqui também já era Ah, eu não resisti, velho Eu vi esse carro na garagem Eu falei, eu vou pegar esse busão, mano Vamos descer de busão a escada Aqui nós é sangue nos zóio, filho Detalhe, o ônibus tá vazio, tá, gente? Não, não, não pensa que tem gente aqui atrás dessa bagaça, não Vamos aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer com o busão, velho Meu Deus, cara Meu Deus, cara Ó o busão, ó o busão, ó o busão, ó o busão com nojo Ó o busão com nojo Vira, busão. Vira, busão. Freia, busão. Freia, busão. Meu Deus, filho. Meu Deus, filho. Pegou velocidade. Já caiu. Foi tudo. Nossa, o motor do ônibus saiu. Meu Deus. Olha só. Meu Deus. O ônibus vai cair. Meu... Olha o motor não onde veio parar, velho. Putz, grilo. Motor o do... motor do ônibus era aqui atrás. Olha, olha o bagulho. Arrancou e viu parar na escada, velho Meu Deus, mano Que que é isso? Detonamos o busão Na verdade, nem tanto, né, mano? Só um pouquinho só, né? Hum... Ah, nem dá pra perceber, vai Fala a verdade Caraca, mano, na moral, não tô acreditando A gente arrancou O motor do busão, velho Arrancou o motor do busão Mano, eu vou pegar outro carro Bora pegar outro veículo Bom, mas vamos descer de focos agora. Eu peguei um focos aqui, mais basicão mesmo, pra descer aqui essa, essa paradinha. E vamos ver se ele vai se dar melhor. Eu vou tentar descer igual o Impala, mais devagar. Porque até agora só o Impala conseguiu descer essa escadaria, manos. Deixa eu ver aqui, eu vou na moralzinha. Caraca, muito barulho de lata, velho. Vamos lá, vamos na moralzinha. Vamos tentar dar um grauzinho aqui na aceleração. Vamos ver se ele vai segurar. Já não tá segurando freio, manos. Já não tá segurando freios. Ai, caraca. Não, não tá difícil de controlar. Eita, arrancamos para-choque. Por enquanto só foi isso. Só lata. Motorzão ainda tá funcionando. Ô! Oh. Ué, o carro tinha desligado. Bora. Eita, pilota muito, a placa, <risos> onde a placa tá? Rapaz, isso é um, não é bug não. Vamos lá, mas vamos lá, a gente vai conseguir, velho, Estamos chegando, Estamos na terceira etapa aqui da... da escada. São quatro, se eu não me engano. Aí, ó, é uma mão com açúcar, filho, na moralzinha. Ah, não, mano, pra que que eu fui falar, velho? Ah, beleza, vamos lá, vamos lá. O motor ainda tá funcionando. Então o que importa é isso, manos. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. O motor ainda tá funcionando. Não faz isso, meu filho. Por que que tu fez isso? Ai ai ai ai ai ai ai boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa. Mano, tá meio bugado o som do carro, manos. Mas tá funcionando. Só tá fazendo barulho de lata mesmo viu? O impala não foi o único que chegou na bagaça. Fox também chegou. Quem disse que não chega? Ah, bicho, tá maluco Joe? Tu tá maluco, Respeita o Focus. O impala já até sumiu. Ó quem tá ali, ó. O o o, o tá aqui, ó, velho. Ó, se liga. Peraí, deixa eu tentar chegar aqui. Batendo mais que uma batedeira, fi. Ó, oh, rapaziada, ó, oh, se liga, tem outra rampa aqui, ó, oh, monstrenga, também, eu, se, você, mano, se você comentar aí, velho, nós pode trazer mais coisa aqui, fio. tem coisa louca aqui, mano, ó, oh, outra rampa, tem outra rampa monstrona, essa daqui emenda, depois para nessa daqui, ele joga lá pra baixo, tem uma outra aqui do lado, que é uma, essa é uma ponte, deixa eu ver, eu não sei o que essa ponte faz e pra onde ela vai não, rapaziada, ah, é direto no muro? Não, não sei onde ela vai não Também não vou ver agora, beleza? Se você quiser Eu posso trazer em outro episódio E tem esse bagulho aqui, mano, se liga Ela dá uma circulada, depois ela chega Até aqui e joga o carro lá dentro da piscina ó. Massa, fi Massa Deixa eu ver, tá, tá, tá, aqui é um estádio Beleza Esse círculo aqui, será que a gente coloca O carro lá dentro? Acho que sim, né Deixa eu ver o que mais aqui Bom, mano, eu não conheço muito mapa não Nossa, tá fazendo barulho estranho aqui, será que é o busão que tá Tá bugando tudo? Deve ser o busão. O busão deve estar dentro de alguma coisa aqui, mano. Na moral, não tô... Então, rapaziada, da hora, velho. O mapa aqui é bem grande. ó oh, tem outra coisa aqui, ó. O que, que é isso? Ah, deixa eu ver. Será que é pra ir pra outros lugares no mapa, mano? Tem, tipo, várias aberturas aqui, tá ligado? Eu não conheço mesmo, não. De verdade, mano. Eu não... Eu tô explorando aqui mesmo pra conhecer esse bagulho. Pelo que eu entendi, eu acho que são várias rampas, mano. Tem um postinho de gasolina aqui. Não sei se acaba combustível do carro, mas eu também acho que ainda, ainda dá. Aí nós dá um uma restaurada no veículo e já era, né? Se liga, tem essa daqui que é uma. deixa eu ver. Essa daqui eu acho que dá pra pular também, mano. Dá pra fazer uns bagulhos louco com os carraquinhos, velho. Fazer muita coisa louca. Na moral Muita mesmo Olha o avião passando, olha que da hora Dá pra fazer muita coisa Muita, muita, muita coisa Bom Bom, mas Seguinte Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado Tentamos descer a escada Só dois carros deu certo, mas também, né, filho Vida louca, não tem como você quer Descer escada de carro, mano na moral, não tem nem como. Esse foi um, vídeo, um, foi um vídeo mais para distrair também. Fazer alguma coisa um pouco mais diferente, tá ligado? Trazer um vídeo mais diferente de jogo. Porque eu curto também. Não tô acostumado com comando de computador, tá bom? Por isso que até eu... Jogando com um controlezinho aqui. Que eu acho que para mim fica até mais fácil. Então, assim, mano. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o like, compartilha com o amigo. Cola aqui no canal. Comenta aí se você quer que eu traga mais algum tipo de veículo, mais algum tipo de mapa ou alguma rampa que você tenha visto aqui. Tamo junto? Valeu, mano. Fui. Tô indo. Falou. Tchau, tchau.